Nos últimos domingos, o Evangelho tem-nos dito que Jesus veio ao mundo para ser a luz dos homens. Hoje, a luz desafia-nos a sermos luz. Isto é, Jesus diz que o nosso testemunho como cristãos pode despertar nos outros um verdadeiro encontro com Deus. Na medida em que temperarmos a nossa vida com a dose certa do amor, que é a essência de Deus, pois São João diz-nos que Deus é amor, a humanidade poderá conhecer, saborear o Deus de amor, pelo menos aqueles que vivem em nosso redor. Parece mentira, mas é mais pura das verdades. Apesar da minha fragilidade, Ele confia-me tão grande missão, pois aquilo que eu fizer ou deixar de fazer pode condicionar um verdadeiro encontro dos outros com Deus. Por isso te digo, Senhor, sou grato pelo desafio, mas igualmente necessitado da Tua luz.